Como vocês sabem, eu tenho jogado bastante Watch Dogs Legion No geral, o game ele tem me agradado bastante Mas tem uma coisinha ainda que não desce, na moral Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um conteúdo sobre Watch Dogs Legion mais especificamente aí sobre uma mecânica né, que não tem me agradado nem um pouco nesse game, mas para nossa sorte aí é algo que digamos que pode ser corrigido com certa facilidade. Bora ver. Mas antes, convido você a deixar o seu like aqui para poder ajudar. Aproveita e compartilha também para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Né? E ao final, deixa aí o teu comentário aí embaixo para que a gente possa conversar sobre isso, né? Desenvolver melhor o assunto. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder absolutamente nada, ok? A gente vai ter bastante conteúdo sobre o Watch Dogs Legion aqui, a gente tá explorando bastante todo o potencial tático desse game, ok? Então se inscreve aí se você quer saber sobre isso ou sobre vários outros jogos de tiro tático como Metal Gear, Splinter Cell, Sniper Elite, Ghost Recon, o COD, enfim. Se você curte jogo de tiro tático, você tá no lugar certo, guerreiro se inscreve aí, ativa o sininho e vamos para o vídeo Então senhores, Watch Dogs Legion é o game que eu mais tenho jogado ultimamente como vocês sabem, eu tenho feito vídeos, lives aqui, muita coisa sobre ele eu tenho explorado muitas possibilidades nesse game e isso é possível exatamente porque o game ele foi pensado para ser assim, totalmente livre Cada um pode criar sua própria equipe e recrutar, quem bem entender, para poder compor essa equipe, né? Aliás, não apenas recrutar, como também jogar de fato com qualquer um desses personagens que você recrutou, né? Além, claro, de fazer ali as missões com eles e tal, da forma que bem entender. Realmente, liberdade é a temática aqui. Eu confesso que eu gostei bastante dessa mecânica de recrutar qualquer personagem no mapa. Eu acho que talvez ali com alguns ajustes essa mecânica ela pode até aparecer aí em outros games, né, principalmente games pós-apocalípticos ou games de sobrevivência e tal. Existem realmente muitos games que poderiam se beneficiar com esse tipo de mecânica. Mas esse vídeo aqui é para falar, como eu já disse, sobre uma característica na gameplay de Watch Dogs Legion que para mim não faz o menor sentido. Claro, que eu tô me referindo aqui ao fato de não podermos pegar as armas dos inimigos no chão quando a gente abate algum inimigo, né? Num primeiro momento, a gente pode até achar que isso é só um detalhezinho ali no game e tal, mas eu quero dizer a vocês que não, isso faz uma grande diferença na gameplay, ok? E aí pra você que não entendeu exatamente o que eu quero dizer, eu explico um pouco melhor. Primeiramente que essa mecânica, ela vai totalmente contra a própria proposta do game, né? De deixar o, o player livre para poder fazer o que quiser, quando bem entender. E aqui eu acho importante dizer também que eu sei que a ideia era tornar cada personagem único, né? E tal. Enfim, eu sei que a proposta é essa. Então cada um tem suas características e tem o seu equipamento específico, né? Seus itens, suas armas e tal, enfim. Só que aí o jogador é obrigado a ficar caçando ali nas ruas os personagens que tenham as habilidades ou o tipo de equipamento, né? as armas que a gente precisa. E essa solução de não poder pegar armas no chão é exatamente para poder reforçar esse aspecto de individualidade, né? de cada um ser único. Mas eu acho... Bem nada a ver, porque essa solução de não poder pegar armas no chão para que o player sinta né, a diferença de, de gameplay, de um personagem para o outro, é, não sei, cara, não, não deu muito certo, né? É, a gente pode até perceber uma diferença, né? Você pega, por exemplo, uma dona de casa e um assassino profissional, né? E você vai sentir a diferença pelo nível de equipamento de cada um deles, mas é só por isso mesmo, eu acho que essa mecânica foi muito mal pensada, na verdade. Pois bem... Agora que eu já disse a vocês qual a mecânica aí que, na minha opinião, é ruim e acaba diminuindo a, a imersão do game, né? Agora eu digo para vocês qual a possível solução para isso, porque vocês sabem como funciona aqui: eu trago as minhas críticas sobre determinado assunto, mas eu trago também sugestões, né? Eu trago a minha opinião sugerindo melhorias para que dessa forma a gente possa realmente ajudar no desenvolvimento do game que a gente curte esse negócio de só criticar por criticar sem motivos e sem trazer sugestões que possam melhorar a experiência do game para mim é uma crítica totalmente vazia e inútil né se você quer criticar critique mas traga algo para poder ajudar naquilo né e aqui a minha sugestão é muito simples, todos os personagens deveriam poder pegar as armas no chão, ok? Porém, cada um deles deveria ter uma eficiência diferente com essas armas, certo? Exemplo, um assassino profissional, um policial, um segurança, enfim, né? qualquer personagem desse tipo, eles teriam uma mira estável, né? Só um exemplo, eles teriam mira estável, teriam uma recarga mais rápida e por aí vai. Enquanto isso, a mira de uma dona de casa, de um mendigo, de um, sei lá, de um balconista, de qualquer pessoa desse tipo, seria bem mais normal, bem mais zoada, né? Ia ser trêmula, ia ser difícil de, de acertar os tiros e tal, esse tipo de coisa. Acho que vocês já entenderam. Dessa forma, os players, eles continuariam tendo o máximo de liberdade para poder usar os personagens que quisessem né com suas habilidades específicas porém sabendo que se você tá jogando ali com um nerd hacker né a limitação dele não vai ser só o fato de que ele tem uma arminha de choque como acontece hoje a limitação dele ia ser de fato porque ele não sabe atirar né que deveria ser a limitação real só que isso não ia impedir nenhum personagem de poder pegar as armas no chão. Como eu disse, para um jogo que tem foco no tiro, pegar armas no chão é uma mecânica básica, é uma mecânica que enriquece muito a gameplay, mas como eu disse no início do vídeo, felizmente é o tipo de coisa que pode ser facilmente resolvido com um patch, então se os desenvolvedores quiserem, essa é. É a minha sugestão, eu acho que ia melhorar bastante a gameplay de Watch Dogs Legion E com isso, ele ia se tornar um game muito melhor Já é um game excelente, mas ia ficar ainda melhor, beleza? Eu pretendo trazer vários outros vídeos aqui sobre Watch Dogs Legion, né? Então... Eu vou trazer vídeos de opiniões, vídeos sobre outros aspectos do game. Eu tenho também alguns vídeos com umas dicas bem interessantes para poder soltar nos próximos dias. Só lembrando que em dezembro sai aí um grande update para o game com novos modos co-op, né? O modo online do game tá chegando, eu tô bem ansioso para ver, porque o modo online desse game, ele tem tudo para ser excelente, OK? Então fica ligado. Porque eu vou recrutar também um squad tático o Watch Dogs Legion. Então se você tem interesse em fazer parte desse squad aqui do canal, fique esperto aí porque logo logo eu vou começar a passar as instruções. Beleza? Então é isso. Agora é com vocês. Vocês estão jogando Watch Dogs Legion? Estão gostando? Né? Eu tenho visto o pessoal por aqui do PC reclamando de otimização, de bugs e tal. Eu jogo no PS4 e por aqui tá tudo ok, certo? Eu não tenho tido problemas com bugs, nem com erro de textura, nem conectividade, nem nada. Tá tudo certo. Inclusive, vocês podem conferir tudo isso nas lives que eu tenho feito aqui todas as semanas. Pelo menos três lives por semana de Watch Dogs Legion. Confiram aí, porque... Estão muito boas A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo Vale muito a pena conferir essa gameplay Hardcore jogando aí em Stealth, sem HUD, no hard né? Com o modo permadef habilitado Totalmente hardcore Vale muito a pena conferir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 Faça parte da nossa tropa hoje mesmo. Beleza? Valeu, falou. E até a próxima.